Salve galera, tudo bem com vocês? sejam bem vindos ao canal GCMário comigo, João Francisco. E galera, a pedida aí da turminha, dos inscritos, é, pediu para mim falar sobre, sobre o Banco Pão. O Banco eu já fiz vídeo dele aqui, tem bastante tempo, é, mostrei umas atualizações anteriores, mostrei como corrigir o erro que estava dando para acessar, mas tem uns 4 a 5 meses atrás. Mas a galerinha agora tá pedindo para mim, tá falando novamente aqui, atualizar, né? Fazer um vídeo atual sobre a nova atualização do PAN. Ou seja, atualizou ou não. Talvez atualize para algumas pessoas e para outras não. Então, a pedido dos inscritos, né? A galera sabe que chegar nos comentários e pedir para eu fazer um vídeo, fazer um tema aqui, eu faço na medida do possível. Então vamos lá, mostrar a nova atualização do PAN para vocês que me pediram e essa é a nova cara do Pan gente vocês que pediram para ver aí a nova atualização do Pan a nova cara do Pan tá assim ó tem esse personagem aqui ó que já vai dando um like já vai sinalizando ali embaixo de acordo com vai movimentando aqui nas telas ele vai interagindo esse personagem vai interagir diferente é, eu tentei para ver se eu conseguia mudar não muda é do sistema tá e primeiro que tá aqui você vê que tá na tela grande bonita mostrando aqui meu saldo é, tem ali um, um limite emergencial que o banco me deu né para quando eu precisar do dinheiro já tem ali para aprovado já tem na minha conta ali disponível o dinheiro não é meu é deles né um limite emergencial e ele agora colocou as barrinhas tudo aqui embaixo gente ó tem esse maiszinho para você saber tudo sobre a conta aí tem aqui tá em preto aqui embaixo ó conta cartões então, vamos. Conta já estou se eu rolar aqui para cima, vai aparecer todas as opções eu que tem na minha conta, né? O Pix, o recarga celular e tem mais coisa ó, Boleto. Tá top top essa nova versão do Pan. Adorei é, fazer transferência. Isso aqui tudo relacionado às contas aqui embaixo. É, vou clicar agora. Tem as entradas, os extratos, né? As entradas. A saída não tem lançamento porque, gente, deixa eu ver se tem. Tem, tem aqui. Tá vendo? Tem um lançamento que eu fiz aqui, ó. Pix recebido. Mas eu uso a minha conta, gente. Mais é para gerenciar o cartão, eu movimento ela, né? Porque é uma conta top. Faço um empréstimo, é, recebo Pix aqui, recebo pagamento, envio para galera. É top, zona. Então vamos voltar lá de novo. Principal agora nós vamos para o cartão vamos ver como que tá a nova aba do cartão tá aqui ó a nova aba do cartão bonita aparece o cartão igual o seu mesmo aqui na tela e tem o, os quatro último, último dígitos tem a bandeira e tá falando limite que eu, que eu tenho que usar porque eu já usei o cartão né e esse limite aqui que tem para mim usar o limite desse cartão também é top gente você é anuidade se rolar para cima o segredo é rolar para cima aqui ó você puxa de baixo para cima você entra dentro das opções do cartão tá aqui ó meu limite total 1.400 disponível 1. 813 é a fatura vencer par e tem aqui ó gerenciar meu limite você pode trocar o limite aumentar ou diminuir tem a categorias e benefício nos programas de ponto que o banco tá Ó, tem a ver cotação do dólar e tem as opções do cartão. Eu não vou abrir cada um para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu só mostrando a interface aqui, ó. Aqui embaixo é a fatura dos cartões. Eu não vou colocar porque são dados pessoais, tá? É, tem todos os meses aí. E tem os seus gastos detalhadamente, gente. Com hora, data e valor e o um estabelecimento que foi é, feita a compra. Está bem, bem, bem intuitivo mesmo. Tem a aba de empréstimo aqui também, gente. Voltando lá para o principal, tá vendo? Que a personagem aqui já mudou. Ó, ela interage, ó, dando um okzinho. Sinalizando o empréstimo. Eu tenho um empréstimo disponível. E a mesma coisa, você pegando de baixo, você clica na tela. Bem na parte inferior aqui, ó. E sobe. Você vai ver todos. Você entra também em todas as opções que tem do empréstimo. Veja como o o aplicativo tá rodando muito muito lindo aqui ó rodando rodando não trava mais aqueles bug nessa versão aqui foi tudo corrigido aí tem aqui ó é tudo sobre empréstimo meu limite tá é contratado tá aqui meu limite pré-aprovado tá vendo gente ó tá aqui é, tem as opções de empréstimo FGTS, posso, posso antecipar as parcelas dos empréstimos já fiz tem um consignado para quem quiser consignado tem financiamento e lá para baixo também é opção é, dados pessoais não vou mostrar tá mas moda detalhadamente cada passo que você faz e voltando aqui para a parte principal onde que tem esse personagem aqui que interage ó tem a poupança aqui também tá vendo já mudou a interação do personagem eu achei top isso aqui galera já vai deixando aquele like se vocês estão gostando do vídeo e deixe seus comentários Deixe sugestões para mais vídeos Se chegou aqui agora é, Não foi inscrito, se inscreva no canal Se inscreva aí Venha com a gente, venha fazer parte da família Gessimário Tá vendo? Vamos guardar dinheiro Você pode guardar esse dinheiro aqui E ele rende Ele rende todo Todo, todo mês E agora, e se subir para cá a gente Não tem muita opção da poupança que eu não tenho dinheiro guardado E o último tem aqui, ó, tudo sobre o pan. Aqui ele tá oferecendo a maquininha, veja que o personagem já mudou, né? E eu não observei ainda, galera, se a cada semana, se a cada mês ou se pelo um período aí específico esse personagem muda, mas eu acho que muda, tá? Exemplo, no Natal com certeza vai ser Papai Noel, exemplo, na Páscoa era para vir um colhinho da Páscoa, eu não vi, né? Já passou Páscoa. Mas é, tá interativo, tá super top. Ó, o personagem seguindo dando o okzinho com a mão, segurando aí uma maquininha. E veja que top, galera. Maquininha hoje não precisa ser estabelecimento ou não precisa ser vendedor específico. para ter uma maquininha dessa. É super top. Mas essa maquininha você faz uma, um autoempréstimo, né? Você passa o seu cartão na sua própria maquininha e faz aquele autoempréstimo. E você tem dinheiro na conta na hora, né? Como venda top top top top e aqui por último a última opção que nós temos aqui é a loja Pan veja que o personagem aqui já mudou a mãozinha aí jogando os produtos na bolsa simulando uma compra e tem ele aqui né é pelo Buscapé um site que todo mundo conhece e tem os cashback de volta essa é a nova atualização do Pan corrigiu aqueles bugs. tem a biometria tá todo separado por segmento aqui. Então, vocês que pediram, Deus está mostrando aqui a nova atualização do PAN. Se gostou do vídeo, já deixa o like, já deixa aquele feedback, vai lá nos comentários, comenta. Olha que lindo! Os personagens, gostei desses personagens interagindo. ó A cada aba ele vai interagindo diferente. Então não esqueça do like gente, muito like, compartilhe o vídeo para mais a gente estar tá vendo E comenta muitos comentários e deixa sugestões para mais vídeo. A galerinha inscrito e não inscrito chegou no vídeo Faça os faça comentários, faça as sugestões Na medida possível se eu puder eu faço para vocês, tá? Agradeço para quem chegou no vídeo até agora Então galera, essa aí foi né, a nova atualização do Pan Mostrei para vocês aí Espero que tenham gostado, espero que tenha mostrado tudo, ter explicado direitinho. Se ficou dúvida, venha para os comentários, comente aqui, deixe suas sugestões, deixe o seu like e o um vídeo rapidinho aí. E agradeço aí pela audiência. Um beijo a todos e espero vocês até o próximo vídeo. Fui!